E aí rapaziada, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês No vídeo de hoje é o nosso primeiro episódio da nossa série Jogando do Aleatório Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho E sem mais enrolações, bora pro vídeo Já começou a partida e eu vou ver aqui um lugar para eu cair aqui Que eu não conheço esse mapa muito bem, o Nova Terra Rapaziada, comenta aí nos comentários se vocês estão gostando do vídeo Rapaziada, eu vou cair em qualquer lugar desse mapa porque eu não conheço esse mapa muito bem Eu nunca joguei nesse mapa, então eu não vou conhecer quase nenhum lugar desse mapa Rapaziada, eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito grande, beleza? Alguns momentos depois Rapaziada, nessa hora eu fiquei perdido e eu nem sabia onde o cara tava Meu amigo caiu, aí os caras finalizaram Aí, eu coloquei outro gelo, porque os caras já destruiu meu gelo. Eu sabia de onde eles estavam atirando, mas eu não tinha visão deles da onde eles estavam. Nessa hora, eu vi um cara ali embaixo. Tentei dar a capa de SCAR, mas a bala não estava pegando. Peguei a Thompson e também a Thompson não estava pegando no cara. Peguei a SCAR de volta, o cara colocou gelo. Ave Maria, só capa. Chegou dois caras, costa. E me mataram. Vamos ver quantos pontos eu subi. Bora ver. 24 pontos. Muito bom. E comenta aqui nos comentários se vocês estão gostando da série. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tamo junto e é nóis.